Vamos fazer o segundo tour na casa nova, porque a gente já fez muitas mudanças aqui, apesar de ter pouco tempo E até algumas delas a gente já tinha comentado que tava querendo fazer Então vamos mostrar como ficou, né? É possível que depois a gente faça mais? É, mas aí vocês assistem lá no Instagram, inclusive quem me segue lá no Instagram e segue Isa lá no Instagram Já viu algumas coisas em primeira mão, mas quem não viu vai ver agora, então vamos lá Começando por essa parede, logo na entrada, é, pra quem assistiu o primeiro tour, ela era mostarda, ela ficou bem forte, e a gente falou que queria mudar, mas ainda não sabíamos muito bem. Acabou que a gente pintou de branco e ficou muito melhor, na nossa opinião. Deu muito trabalho pra pintar, porque a gente que, que fez tudo aqui, e tem essas, essa textura que dificulta muito entrar o pincel ou o rolo. Mas deu tudo certo. Outra coisa que a gente mudou foram as almofadas aqui. Na né? verdade, a gente só comprou aquela ali e mudou as capas dessas. Que já estavam bem velhinhas, já tinham muitos anos. E tava desbotando. E agora ela combina tanto com o tapete lá de fora que vocês acabaram de ver, quanto com várias outras é, estampas da casa. Estampas, né? Parece que é tudo estampado. <risos> Enfim, vocês vão ver. Mas antes eu quero mostrar o antes e depois pra vocês. Então, antes. Depois. Agora, essa parte aqui basicamente não mudou nada, eu só reorganizei os jogos aqui embaixo e é, ganhamos também da Alice Reis, que é uma escritora, esse calendáriozinho aqui que as escritoras brasileiras LGBTs fizeram juntas. É, esse aqui a gente tem tá em abril então é da Tessa Reis, que vocês pedem muito para falar lá no canal. Calma, esse dia vai chegar. Agora, esse outro. Não, antes da sala eu vou mostrar a cozinha. Teve pouca coisa na cozinha. A cozinha a gente mudou pouca coisa. Só colocamos esse rejunte aqui. Que depois vocês. Pra quem assiste o canal regularmente, já viu esse, essa fita em outro lugar. Quem não viu ainda vai ver no final do tour. E outra mudança que a gente. Ah não, tem o filtro também. A gente mudou o filtro porque o outro quebrou. Tá muito ruim. Quase não saía mais água. Então a gente acabou pegando um menorzinho. E isso aqui que a gente comprou, que é, facilita muito a organização e também o espaço. Os armários aqui da cozinha são muito altos a gente não alcança, então é difícil ficar colocando coisa lá para pegar. E a gente pegou e comprou isso aqui que aí já ocupa menos espaço nos armários, né? Agora vamos ver o restante da sala. Aqui mudou totalmente, né? Aqui ficava a nossa mesa de jantar, e aí ela ficava toda apertadinha assim no canto, porque não cabia muito bem, ficava uma cadeira sem usar. Aí mudamos, colocamos aqui esse piano bar. É, aqui a gente pegava uma melhorzinha, mas aqui tem uns instrumentos. Antes.. Depois. E a mesa acabou ficando aqui, que ficou mil vezes melhor, né, gente? Agora dá pra todo mundo sentar, todas as cadeiras têm espaço e fica com esse suvelhiz aqui atrás, ficou muito legal. E eu também adoro é, comer assim, com esse dentinho, o né? E trabalhar também aqui é muito mais tranquilo do que ficar apertado ali. Né? E aqui também serve como suporte, né? A gente pode colocar comida aqui e pegar aqui no mesmo e aqui também a gente colocou essa foto ficava lá no quarto e agora a gente mudou pra cá antes depois agora o faço, vocês estavam super curiosas que vocês viram lá no instagram o balanço esse balanço também a gente que montou tudo era uma, a gente só comprou essa corda Porque o resto a gente tinha aqui em casa Era um, uma tábua normal E esse aqui é o mesmo plano que a gente fez o sofá Era uma ex-estante Era uma ex-estante não É prateleira Prateleira, é isso E aí É super seguro E também fica aí, gente Aqui é a colchão, então tá tudo certo E aí a gente colocou esses ganchinhos aqui, ó porque tipo rede. É o mesmo gancho da rede. Só que em vez de pendurar na lateral, a gente pendurou pra baixo. É. E deu certo, ficou assim. E aqui continua o mesmo. É... O cantinho de meditar, é. né? O cantinho de meditação. A gente alterou isso aqui. Ah, e tem essa plantinha que Isa ganhou. E a gente ganhei da Ginho. Gi, Galucho o nome, porque veio lá do sul. Antes. Depois. Agora nessa parte aqui não mudou quase nada. Tinha a, gente... a guitarra ficava aqui, saiu. Ah, é verdade, lembrava. A guitarra ficava aqui. Aqui a gente também fez a mesma mudança de almofada. mesmo kit veio as... vieram essas duas capas. E essa aqui foi eu, também na promoção que a gente comprou. E aqui a gente colocou a nossa gradezinha de fotos que já vamos mudar essas fotos. A gente quer fotos mais atuais e com família, amigos. Então só foi isso que mudou aqui. Obrigada. A rede continua, que é a nossa parte preferida da casa. E vamos pro antes e o depois. Antes. Depois. porque não mudou nada aqui também não mudou nada e aí, que lado é primeiro? você que sabe então vamos pro estúdio aqui no estúdio é, a gente só mudou duas coisas a primeira é essa fita que eu já tinha contado para vocês que é, ter, que é a mesma que tem lá no região da cozinha e que e... vocês devem ter visto nos vídeos é cês, quem assiste já viu nos vídeos eu coloquei ela aqui, eu amei Demorou mil anos pra chegar, mas eu tudo certo. Bom, aqui tem esse divã, que a gente ia vender porque ocupa bastante espaço. Mas acabou que a Audrey gostou dele. Ela fica aí enquanto que trabalha. É, a gente botou aqui só pra, pra vender e gostou. Aqui, a responsável. Aqui vocês já viram também. Os bancos estão até virados para dentro. É a nossa varanda. Ó, oh, gente, o soft, é... eu tô reformando ele, então tá meio assim com as coisas cobertas. Depois vai ficar lindo. E aqui, esse, essa almofada, vocês já viram, né? É a mesma que a gente comprou. E aqui a gente já tinha. Eu, a gente só encapou. Pegou o mesmo tecido do balanço. Se reparar aqui, dá pra ver o que foi o manual. É. E aí a gente colocou assim. E fica bem bom, porque aí eu posso trabalhar aqui quando eu não tô no computador. E fica mais confortável, né? Então, comenta aí embaixo se vocês é, acham que ficou bom assim. Ou se a gente realmente deve vender. Porque a gente ainda tá testando se vai funcionar. E aí, quem sabe, se vai ficar ou não. Antes... Depois. Antes. Depois. É importante mostrar, contar pra vocês que tudo foi a gente que fez. A gente não recebeu ninguém, até porque a gente tá numa pandemia. É, a gente sempre faz tudo aqui em casa. As únicas coisas que a gente não mexe, por questão de, de perigo mesmo, é a elétrica. Que tem, é o mesmo rapaz que sempre vem. E é, gás, inclusive, gente, por favor, não mexam no gás de vocês. Não gás encanado, tá? Gás encanado, não mexam no aquecedor, tá? De água, por favor, é muito perigoso. A gente ficou uma semana aqui sem gás porque alguém no prédio resolveu mexer só e deu maior problema. Agora, o último lugar: o quarto. Que já dá pra ver, né? A mudança. Essa parede era é mostarda também, que nem a da sala. E a gente fez a mesma coisa, pintamos, deu mau trabalho. Ela também é texturizada, então... Vou falar um negócio, nunca mais eu pinto uma parede assim na minha vida. Mas valeu a pena, a gente não gosta de cor forte. Eu, principalmente, eu não escolho nem hotel com cor forte. Amarelo, verde, porque me dá vertigem. Eu acho muito desconfortável. E essa parte aqui, que a gente mudou também... Bom, eu consegui convencer a Vicky a fazer a penteadeira que eu queria, demorou porque ela é bem cabeça dura, mas no final ficou bem legal. Como é que a gente fez isso? É, a gente fixou esse vidro que a gente comprou, esse espelho, a gente furou o guarda-roupa, assim, furamos o guarda-roupa e a parede por trás. Então a gente colocou uma... Mas já tinha uma... furos antes, tá, gente? É, não a gente colocou... Na louca, não. É, não, não furamos na louca. A gente fez dois furos, ele já, já tinha um furo pra suporte de TV. A gente fez mais dois e aí prendeu na parede de trás o vidro. E aí ficou assim. É, isso aqui, se vocês olharem, a que vai botar o antes e o depois. Era uma maletinha rosa que tava bem velhinha. E aí eu pintei com spray. Aqui eu também pintei com spray. Aqueles sprays de... De arte de rua mesmo. Esse aqui também. Só que, que é específico pra grudar nessa superfície, né? E aqui a gente teve uma ideia, porque a gente queria que tivesse gavetas. Mas ia ser bem complexo, ia ter que pedir para um marceneiro fazer. Então eu tive a ideia de colocar isso aqui. Foi até uma ideia que eu vi na internet. Que você coloca e puxa como se fosse uma gaveta. E aí você coloca todas as coisas dentro. Depois você fecha e empurra de novo. É tipo uma gaveta, só que bem mais barata. <risos> e ficou tudo bem arrumadinho, tá vendo? A gente pegou algumas coisas pra separar, umas caixinhas pra organizar tudo. Bom, é basicamente isso. Ah, e a minha principal mudança, que foi outra coisa que eu falei no tour, que eu não queria de jeito nenhum aquela rede de proteção que ficava aqui, que é igual a outra varanda. O é, que, que acontece? A Audrey ainda tá protegida. Isso aqui é uma tela de mosquito, então ela não passa daqui. Só que a gente consegue ter uma visão perfeita, assim, da... Porque eu acho essa visão linda. Essa vista né, linda. Então a gente consegue ter, é... ver a vista sem tanta interferência, porque com aquela outra não ficava tão bom. E a Aldra ainda tá protegida. E a gente nunca abre essa tela, tá? É. Porque ela também protege de entrar mosquito ou alguma coisa. Mas a gente resolveu tirar a tela porque a gente percebeu que tinha um furo nela. Então, se a Audrey passasse dessa tela, mesmo com a rede, tava perigoso, porque tinha o furo. E aí, como a gente já não ia deixar ela passar, a gente falou, ah, então vamos tirar, porque essa rede não tá servindo de nada. Você tem um furo do é. tamanho de Audrey. Não, e, e se vocês conseguirem prestar atenção, a, vi a vista fica desobstruída, porque antes não dava pra ver direito. Mas o resto da casa tem ainda, infelizmente, aquela rede, que é essa ali, ó. Porque ficaria ruim de tirar, eu até tentei tirar de outro ponto que... Porque todos os lugares tem essa rede de proteção do mosquito Mas tá mais difícil tirar dos outros lugares Antes Depois Antes Depois Bom, gente, então esse foi o novo tour, né? o tour atualizado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar like, comentar aqui embaixo a sua parte preferida e seguir a gente lá no Instagram, porque lá a gente mostra quando a Isa tava fazendo balanço, ela colocou lá no Instagram dela, a galera acompanhou em primeira mão. É, tudo a gente está colocando lá, então é muito mais fácil de vocês ver, porque se a gente for mudar alguma coisa toda vez em fazer o tour atualizado, vai ficar cansativo, né? Então é isso, continuem acompanhando os próximos vídeos, esse é um mês de vídeo todo dia, Eu espero que vocês estejam gostando, porque dá muito trabalho, e fiquem aí me acompanhando para as próximas novidades do canal. É isso, um beijo, até logo!